Esse jogo só tem duas Warp Zones. Isso é uma decisão esquisita. Tipo, geralmente... Uh, nesses jogos que são simplesmente fases depois de fases em Mario... Costuma ter mais do que simplesmente... Duas Warp Zones? Ah, eu sabia que tinha um motivo pra explorar um pouquinho mais aqui. E esse aqui tem o potencial de ser uma daquelas... Uh, moedas que são as mais difíceis de se encontrar neste jogo. Eu suponho, mas sem certeza... ou uh, se eu conseguir... É, yeah, uma flor de fogo. Ok, não é a melhor coisa que eu poderia conseguir, mas... Ah, isso aqui é meio que equivalente da ponte de chip-chips uh, de Mario 1. Agora que eu estou pensando. Quer dizer, é bem mais fácil, considerando que os chip-chips... São bem fáceis de se perceber aqui e saltar em cima... E etc, mas eu ainda assim, mesmo sabendo disso tudo, consegui fazer a proeza de uh, ser atingido ali. Foi bem legal, sem dúvida alguma. Tirando, é claro, a parte onde não foi bem legal. ou <risos> não estava olhando pra tela. <risos> ah, tremendo trabalho, meu. Não, não importa, eu estava com Mario normal e terminei com Mario normal. Então está tudo certo. No fim das contas. Ah, tem um Toad por aqui. O jogo só tá indicando que tem uma moeda ali que eu posso conseguir. Tem um Toad escondido. Será que, tipo, todos esses têm seu Toad equivalente? Para onde ele vai? Para onde ele vai? ó oh! Indicando que tem um segredo atrás da cachoeira. Ok, uh, ele simplesmente, sei lá, tava explorando lá, percebeu. Uau! Tem atrás dessa cachoeira uma coisa! Eu vou mostrar pro Mario quando ele chegar aqui? Oh, Cristo, está é sendo demais pra imitar o Toad. É, eu não consegui nem, nem as moedas. Ah, tudo bem, tem uma moeda aqui. Me pergunto então qual é o propósito da sala atrás da cachoeira, se não é uma moeda que eu vou obter ali. Enfim, eu tava... Oh, tem um... Oh, uau! Isso é genuinamente fantástico. Ok. Não é exatamente os power-ups que eu queria, mas... Oh, essa fase aqui é bem potencialmente... Uma vergonha tremenda para todos os envolvidos. O que foi isso? Eu, o que de fato foi isso? Além de uma imensa vergonha, eu não sei. Uau! Eu, ah, yeah, não, eu não tenho mais nada a falar além de que aquilo foi terrível. Posso você ganhar uma vida aqui o que é? Sem dúvida alguma, pior do que um power-up, mas tudo bem. Uh, eu tava tentando dizer alguma coisa com um propósito no passado próximo, mas... é uh... yeah, Isso aqui é tipo uma fase que deve valer a pena. E é isso que eu quero. Uh, uma fase onde vale a pena você voltar só pra pegar power-ups. Porque tipo, é bem rápido você voltar pra outras fases. Enfim, como é que eu consegui... Isso porque eu tava prestando mais atenção nos chip-chips do que qualquer outra coisa. É legítimo dizer isso? Provavelmente, mas eu não tenho completa certeza. Enfim, o que eu vou precisar fazer aqui? Ou, oh, ok, não não, não tente... Oh, não! Yeah, por algum motivo eu não imaginei que aqueles peixes iam quebrar tudo ali, mas eles certamente quebraram tudo, mas eu sobrevivi de qualquer jeito. Então... É isso o que importa, no fim das co contas. Ah, eu acho que eu ainda estava tentando falar alguma coisa sobre... Warp Zones? Yeah! O que eu ia dizer é que, tipo, isso necessariamente torna speedruns ah, desse jogo mais longas por ter poucas Warp Zones. Eu acho que você precisa da flor de fogo nessa pirâmide. Não tenho certeza, mas eu acho. Aí eu acabo chegando... Na realidade que, tipo... Uh, jogos de... Uh, consoles portáteis... Simplesmente não tem tantas speedruns assim, né? Porque, tipo, o negócio da speedrun é que é importante ter um vídeo de qualidade... Uh, capturado para propósitos de validação... E simplesmente ser algo agradável de se assistir... Se bem que... Não é tanto isso assim, porque eu acho que, tipo, a maioria dos recordes de... Oh, isso se estende. Bom, interessante. A maioria dos recordes de... Eu não posso entrar aqui. Ah, porque é um elevador. você tem que esperar a hora perfeita. Hum, a maioria dos recordes mundiais são feitos uh, com facecam e etc. E, tipo, não é isolado... Uh, do... Disso que, tipo... É meio que uma pena. Eu... Meio que gostava quando... Era sempre garantida... A melhor qualidade possível. Uh, mas agora isso... Não é mais algo tão importante assim. O que eu entendo. Mas, tipo... E, ah, não. Não tenho mais... Nada a adicionar realmente sobre isso, mas enfim, o que eu quero dizer é que simplesmente o mero fato de ter que jogar uh, num console pequeno já atrapalha, especialmente porque tipo, as chances de ser permitido uh, utilizar emuladores etc, basicamente são nulas porque, tipo, os emuladores simplesmente não são bons, são suficientes E tem uns negócios de trapace, etc, etc, e todo mundo sabe Ah, e é, isso foi um péssimo salto Honestamente, vergonhoso Deixa eu fazer isso aqui de novo Ah, tem uma vida ali Uou, ok Isso foi vergonhoso também Quer saber, eu vou simplesmente pegar essa vida então eu vou dar um salto completamente normal. Não dá pra fazer um salto completamente normal porque você vai bater ali e não vai dar certo. Ok, tudo bem. Você pode controlar o seu... Oh, não! Uh, você pode controlar o seu salto a distância muito mais do que você pensa. Uh, não é exatamente o salto longo de Mario 64 em termos de controle, mas... Não é absolutamente rígido. Isso vale alguma coisa. Ah, eu poderia usar o boomerang pra pegar isso e... Eu não consegui tudo. Tremenda vergonha. Mas não, não importa. Oh, espera um momento. Isso aqui... Oh, é... Ah! Eu, genuinamente não sabia o que eu deveria fazer aqui. Ah! Oh. Ok, mas tudo bem, não era muito difícil chegar no topo e pegar a bandeira dourada ali. Uh, tem Tem uma sombra esquisita que estava cortada diagonalmente naquela parede. Novamente, as imperfeições de emulação mostram sua cara. Oh, isso aqui é tipo um mundo que tem simplesmente sete fases inteiras? Ah, é possível. Mas enfim, Casa Fantasma potencialmente oh eu me lembro dessa fase ok, tudo bem, a gente só tem três aqui vamos, vamos fazer isso aqui na ordem vamos no piano oh, isso é legal! isso aqui é realmente legal ok, tem, tem uma criatividade aqui de nível maior Acontecendo aqui, sem dúvida alguma Tipo, simplesmente, eu... sério o mero fato disso aqui ser 3D É algo importante Porque, tipo, se você for pensar no New Super Mario Bros Eu acho que... Uau, oh, literalmente quebra-cabeça de uh, Super Mario RPG aqui uh, Mas ela vai continuar andando por aqui ou eu tenho que encontrar ela? Ela definitivamente vai continuar andando por aqui Ok, tudo, tudo bem. Uh, certo, mas qual dessas caixas é a caixa que leva a gente embora? Não é essa. Oh, não! Ok, pelo menos você não morre ali. Isso, isso é algo que merece mérito. Ok, isso joga aqui de cima. Ok, é simplesmente a caixa mais distante relativa ao seu ponto de início. Ok, eu pensei que isso aqui fosse ser uma... Casa fantasma que ia quebrar minha cabeça. Uh, definitivamente não. Definitivamente foi bem simples. Mas ainda existe uma chance de eu ser enganado. E acabar perdendo a terceira moeda de alguma forma. Oh, ok. Você tem que fazer aquilo funcionar. Ok. Qual é desse cubo? Oh, o cubo aqui é simplesmente se você não quiser entrar ali. Propósito, isso aqui é meio que uma sutil. Referência a Mario 64. Porque quadros, mas... Ok, o que, que eu preciso fazer aqui? Simplesmente expirar ou... Não, não, não. Eu disse expirar, não esperar. Tanto faz. Um... Para falar a verdade, esperar é exatamente o que eu não quero fazer em qualquer circunstância. Ok. E ali tinha... Era, era isso que era o grande segredo. Simplesmente, oh, você tem que entrar no quadro incrivelmente borrado. A propósito, tipo... Eu sei, as texturas aqui estão Extraordinariamente borradas ah, No 3DS Não tem um contraste Tão grande assim Considerando a resolução baixa Acontecendo aqui Mas vocês podem dizer, Stink, por que você não está com A filtragem ah, De texturas ligada Porque tipo Em jogos de baixa resolução Isso geralmente acaba super mal Tipo, vocês já viram eu jogar Maverick Hunter X e... Pra falar a verdade, eu não lembro se eu cheguei a manter a textura ligada ou não. Ok. Big Bull não está interessado, então eu vou simplesmente voltar aqui. Ah, oh, e é por isso que você vai aqui. Simplesmente pra dar uma volta, etc. Então você pode prosseguir sem problemas. Eu pensei que eu ia cair, mas felizmente eu não caí. Isso foi bom. Abre a porta. E chega no fim. Ok. Não teve checkpoint, não é? Fascinante. Hum. Isso é potencialmente... Oh, yeah! Gah! Aquele salto foi super ruim! Super fraco! Mas tudo bem, deu certo. Por um milagre. <risos> Uau! Ah, mas é... Tipo, sempre o salto que você dá antes de correr é bem fraco nesse jogo. Oh, peraí, isso aqui é um ponto de interrogação. Deixa pra lá, nós não temos um mundo completo aqui. Tem que ter uma... Tem uma caixa. Uau, isso é gratuito. Uh, ok, obrigado. Tem alguma coisa que especificamente rege se você vai ganhar uma caixa especial aqui? Tipo, elas regeneram com Street Pass, não é, não é essa... A regra? Eu acredito que sim, mas eu não tenho completa certeza. Mas enfim, vendo... Oh, é esse tipo de fase. Eu compreendo. Esse tipo de fase que tem alto potencial de resultar em desastres bem rápido. Ok, vocês estão atacando aqui, etc. E é isso que eu quero. Se eu não preciso respeitar completamente o ritmo, porque eu posso simplesmente... Passar por cima de boa parte das coisas como se nada estivesse acontecendo. Hum, ok, meu amigo, peraí. Ok, não tem nada aqui. Deixa eu subir em cima de você. E se eu saltar, você salta. Ok, não tem. não tem nada aqui no alto. Parece que não tem nada ali no alto. Ok, tudo bem. Tudo bem, deixou. Se você. Sentir... Saltar em, cima de, saltar em cima de você e utilizar, então, a altura para ignorar a maior parte do mundo. Agora, deixa eu subir aqui em cima. Eu sabia que ia ter uma moeda ali. Era simplesmente simples e natural demais esconder algo ali. Mas, é, o que eu ia dizer é que, tipo, essa madeira toda aqui me lembra das fases uh, com a madeira e as serras em Mario Galaxy 2. Ah, sim, A Madeira e a Serra. Sem dúvida alguma, um dos livros mais populares do currículo estudantil brasileiro. Um, até agora, a propósito, eu não aguentei ler A Cidade e a Serra. Wow! Ok, então o um jogo exigindo alguns saltos cabeludos ali. Eu não teria confiança de fazer aquele salto uh, se eu não tivesse com... Oh, não! Yeah, falando sobre confiança... Confiança definitiva. O que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Morrendo, obviamente. Mas, ah, pois é, né? Temos genuína dificuldade aqui. Genuína dificuldade começa a aparecer em Super Mario 3D Land. Eu estou impressionado. Ok, agora eu tenho que manter o ritmo aqui. Salta tarde. Pega o poleiro. Maravilha. Pensei que eu, isso aqui fosse uma situação que eu fosse ter que refazer a fase diversas vezes, mas não foi o caso. A propósito, novamente, teve, teve um checkpoint nessa fase. Eu não sei, eu posso ter meio que ignorado a existência dele, mesmo tendo encostado nele. O que sinto que é algo que já aconteceu outras vezes aqui. Ah, mas é ok. Somente você consegue a recompensa de fases ao explorar as fases. Isso... Isso é algo que faz bastante sentido aqui. Eu me pergunto se tem algum ser humano que joga esse jogo sem querer, sem ter a curiosidade de pegar todas as moedas em todas as fases, tipo... Que tipo de cérebro resulta nesse tipo de comportamento? Eu não tenho a menor ideia, mas... Uh! Ok, então aqui nós temos uma plataforma que... Oh, o efeito de borrão é muito feio aqui! Provavelmente. É por causa do Citra, mas. É, yeah, essa é a verdade. É, eu tô te vendo aí. Eu tô vendo a tua sombra. Não pense que você pode se esconder dessa maneira aqui. Mas, enfim, o que eu ia dizer é. Uh, Olá, fase de Sonic Colors, como vai você? Que <risos> basicamente é isso que. Isso aqui é. Eu, eu não entendo. O problema que todo mundo tem com aquela fase específica de ficar quicando no auto-scroll do Sonic Colors. Porque ela é bem divertida, pra falar a verdade. Tipo... A coisa que poderia ter seria, sei lá, fazer a mola uh, ser menos demorada. Porque tem muito tempo que você fica fazendo nada ali. Mas simplesmente, tipo, ficar utilizando o Stomp repetidas vezes pra ficar quicando no Sonic Colors é tipo... Divertido de uma maneira inerente Mas, yeah, pelo jeito uh, Poucos são Os seres humanos Que apreciam Essa característica de Sonic Colors Simplesmente porque Caso contrário, isso uh, Teria sido mencionado Em basicamente todo o santo Review de Sonic Colors Feito nesta Terra azul Mas uh, Não é o caso enfim, pra onde eu tenho que ir? Ok, simplesmente nós temos mais molas. Ok! Aquilo foi definitivamente um salto de precisão aqui. Eu vou ter que... Ou oh, perspectiva. <risos> Nem pra, tipo, fazer a câmera olhar pra baixo, estilo bugs de 3D. Tipo, essa é a circunstância na qual a câmera deveria... Olhar pra baixo, estilo Bubz em 3D. E não aconteceu. Porque o jogo queria que você dependesse da função de 3D. Mas é, eu devia procurar uma speedrun ou duas de Super Mario 3D Land. Pra ver se existe alguma loucura nesse jogo. ou Se as speedruns são simplesmente... Ah, você tem que jogar extremamente bem de maneira extremamente precisa. Ou se tem tipo 10 bugs diferentes. Ok, eu sei que dá pra você ignorar fases inteiras com uh, o rabo de Quaxinim em Super Mario 3D World Mas eu não sei exatamente uh! quanto disso já existia aqui Oh, Eu sinto que eu perdi algo ali, mas eu não tenho completa certeza Ok, aqui é a parte onde eu tenho que... peraí Saltar aqui... peraí, Mario, você não pode... Yeah, você pode! Quer, quer saber, ele não conseguiu fazer o Wild Jump ali, mas tudo bem Deu certo, e é isso que importa no fim das contas. Meu, o fato disso aqui são um scroll é algo que tipo, meio que traz à tona as piores partes uh, de ter que coletar moedas. Ok, eu sei que tem tá uma moeda ali, mas... Ok, era bem mais alto do que eu imaginava, mas tudo bem, tudo fácil. Cadê a bandeira pra eu marcar? Ok, sem bandeira! É, essa, novamente, Mario 3 Faz sem checkpoints e nada E yeah, é, Mario 3 não tinha checkpoints Isso É algo, que, algo interessante Mas é, yeah. uau, pompom. Pom. A coisa mais perigosa sobre Essa luta é que, tipo, tem um pouco de fogo Na... na oh, yeah! Droga Eu esqueci que ela fica saltando Em cima de você E esse é o ataque principal dela Tipo eu estava preparado para reagir ao padrão uh, do bumbum, o que não é o caso aqui. Ok, quarto, será que eu já posso... Yeah! yeah! Ok, dá para atingir ela cedo, o que é bom de se saber, sem dúvida alguma, para a próxima vez que a gente for lutar com ela. É! O que... Imagino que não deve demorar muito. Imagino que não deve demorar muito então... bum, Bandeira dourada. Fácil de se coletar. Não, isso... esse mundo acabou sendo mais curto do que o mundo anterior, né? Tipo, simplesmente eu executei tudo perfeitamente? Ou o quê? Ah, porque... E yeah, eu acho que demorou, o que demorou mais no outro mundo foi simplesmente a ocasião de eu ter uh, que refazer algumas fases e foi isso. Acho que só uma, pra falar a verdade. Mas, enfim, qual vai ser <coughs> a nova extraordinária foto aqui? Que não tá voando dessa vez, só tem seu próprio... <risos> Meu, as, as cartas são agressivas. <risos> oh, que agora literalmente todo mundo... Uau! <risos> Se isso fosse feito contra o Mario, eu acho que ele não teria muita chance de fazer qualquer coisa contra o Bowser. Seria igual aquele fangame de todos os chefes contra Mega Man de uma única vez.